Como fazer a sua primeira TED para a Genial? Fica comigo nesse vídeo que eu te explico tudo. Depois de abrir a sua conta, você pode trazer dinheiro fazendo uma TED para sua conta Genial. Ao acessar o app, no canto superior esquerdo, clique no ícone redondo com as iniciais do seu nome. No topo dessa página, você encontra os dados da sua conta Genial. Basta usá-los na sua instituição financeira da sua preferência para fazer uma transferência para sua conta Genial. Se você estiver no computador, é só logar na conta e no canto superior direito da página clique no ícone redondo com as iniciais do seu nome. Nessa página você encontra os dados da sua conta Genial. Lembrando que essa conta deve ser da mesma titularidade. Venha para a Genial e invista no seu próprio passo.